Mano, hoje é um dia especial. A gente vai abrir a cafeteria e tem um bizonho parado na frente da nossa casa. Eu acho que ele vai vir falar com a gente aqui, mas ele tá esperando alguma coisa. Mas eu não sei muito bem qual é a dele. A parte boa é que eu comprei umas canecas de café melhor. Então ele vai poder vir aqui tomar um cafezinho maneiro com nós. Fazer um café para mim então, né? já que ele tá aqui. ó. Aqui querendo ou não, já que nossa cafeteria vai ser aberta hoje, eu tava pensando em fazer umas coisinhas mais bonitas, né? Tipo, olha que bonitinha essa careca. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Eu tô tão animado que a sopa do canal vai chegar em qualquer momento. Eu, mano, eu vou tirar você e vou colocar uma roupa do canal aqui, hein? Bom, mas o cafezinho aqui tá pronto. Agora é só, só esperar ele vir. Eu vou ficar aqui tranquilo esperando. Deixa até sentar aqui, ó, que eu tô sem pressa. Vou colocar os banquinhos aqui, ó, pra visita. Oh, tem uma, oh tem, tem uma campainha ali, tá? É. Mas é que eu sou de casa, hein? Então, ah, né? mas toca a campainha, eu gosto muito dela. Ah, tá, tá bom, tá bom. Cadê? Quem é? é. <risos> mano, é o seu maior aliado, LGJ. Como é que o senhor está, bom? Eu tô bom, pega um cafezinho aí. Então, LG, na verdade eu vim aqui por um motivo especial, mano. Chegou a hora. Que papo é esse, aí, Zé? Então, é... eu vim te trazer um presente e, na verdade, um convite. Hum, o que você está falando? Bom, basicamente, eu tava conversando com o Pedrux e ele me deu uma ideia. Na verdade, ele sugeriu algo. Ele me pediu um serviço, eu completei o serviço para ele e, em troca, ele me disse que a gente poderia formar uma aliança em Utopia. Hum, tipo um clubinho. Tipo um clubinho, exatamente. E ele falou pra gente reunir o máximo de pessoas confiáveis possível. Ele me deu um tridente também, que seria o símbolo desse, dessa aliança, digamos assim. E, mano, tipo assim, a gente é aliado. Olha, a, a, pô, eu, eu entendi onde você quer chegar, mas aqui assim, eu tô meio de boa de relacionamento, cara. Mas obrigado, tá? É, porque não, calma aí, você que sugeriu a aliança há muito tempo atrás, moço. Ah, mas é com você, não com, com o mundo todo. Não, não, então, por exemplo, é, mas então é minha aliança, entendeu? É tipo o clube do Apu. <risos> na verdade, parece que o nome é. é organização PSAI. Eu não entendi muito bem o nome, mas achei legalzinho, vai. Ah, isso não é legal. Assim, se todo mundo se comprometer aí na minha cafeteria quando ela abrir, eu não vejo problemas. Se a gente melhor do que isso, fizesse da sua cafeteria sede da organização PSAI. Mano, uma vez PSAI, PSAI para sempre. Eu eu sou a é Psy, eu sou a Psy. Então tome seu tridente. Mano, chegou a hora. Chegou a hora, LG. Olha que top, mano. E o da hora é que esse tridente volta. Olha, Não, é bom? Ô, oh, foi mal, foi mal, foi mal. Ficou um buraquinho, está meio calvo, mas tá tudo certo, tá? <risos> Tá, então, LG, você topa, então, participar do, da organização PSAI. Mano, eu sinto que sempre foi o meu destino, então eu sou PSAI. Ok, então, assim, parece que o Pedro vai falar com mais gente. Eu não sei exatamente quem ele quer que participe desse grupo, mas segundo ele é pessoas importantes. Então deve fazer sentido, né? irmão, ah, se todo mundo for votar em você nas eleições, já vai ser de grande ajuda, né, querendo ou não. É, Então, pensando bem, isso poderia ser um plano, né? Fazer todo mundo votar em mim, pô, o primeiro plano da PSAI. Ah. Inclusive, toma o meu santinho aí pra você. Aham. Obrigado! Você não vai votar em mim não, doido? <risos> eu vou votar, mas já tem 40 mil cartaz em todo lugar da cidade, eu já tô de saco cheio, ó, pô, parou, parou! <risos> LG, faz parte, mano A gente tem que lembrar a galera em quem votar nessas eleições, mano Tá, e, ó, tá bom, tá bom Não esquece, anda com o tridente, viu? Só os membros da Psyteram esse tridente Só os maneiros, né? Não, pode ficar tranquilo, tá? Só zica no baile, valeu, Falou. LG Tamo junto, mano Mano, simplesmente doideiras infinitas Mas o que importa é que a nossa cafeteria Finalmente está decorada Digamos que a gente teve uma grande ajuda Da nossa futura funcionária ruiva, então, muito obrigado Agora o Tuguin tá aqui, né? Ô, Tuguin! Que isso? Ô! Oi, Ué! oi, Oi, bom? Bom? Bom? bom? Tudo Fala pra você, cara. Lembra que eu falei que eu ia abrir a cafeteria aqui na frente do posto para movimentar o local? Eu vi que você tava mexendo aqui agora há pouco, mano. Mano, eu só vou dizer uma coisa. Tem tudo nela, menos café, que eu ainda não levei a máquina de fazer café para ela. Ah, tá. E aí, vai fazer o quê? Ah, <risos> hoje você também. Bom, eu vou te mostrar ela. Vem cá ver como que tá. Seja bem-vindo a iô Bugs, Que é esse <risos> seu nome? Ah, pe... digamos que eu peguei uma cafeteria famosa e dei o meu nomezinho, sabe? Agora, é Yo Bugs. E aí, o que você acha do local? Ah, vou dar uma olhada, ó. A mesa aqui, deixa eu ver se tá limpa, mano. É firme essa mesa? É firme? Sobe, sobe. Deixa eu testar, deixa eu testar. Pai, tirou o sapato pelo... Meu Deus, do céu. Só... <risos> é, tá, é, é firme, é firme, é firme. Ah, tem plantinhas... Ô, Tuguin, Tuguin, ô. Mano. Luizinha é de vela, não, Luizinha é bonita, que romântica, Um namorador nato igual tu aqui, ó, quadro de tartaruga, ô, ô, ô, tu vai ter essas encontras aqui que eu sei. Tá legal isso aqui, que encontro, rapaz? Namorador, não tenta, não tenta esconder, tá? Ó, normalmente eu não ia permitir, mas dá um zóio na cozinha aí. Pode olhar mesmo, se tiver sujo eu vou, vou brigar contigo, hein, mano. Não, não, não, não, não, não tem, ó, bonita, né? Você desliga o freezer? O que? Nem tá ligado ainda, não tem nada, não tem comida. que é. que o Essa freezer comida aqui noite. não é de verdade, sabia? Ah, é que assim, como não tem nem café, ainda não tem porque ter comida, né? é tudo tipo assim, ilustrativo, mas vai ter o que comer depois, vai ter o que comer depois. Vem tá cá. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, vamos, vamos lá, chifre Bora, bora, bora, bora, vamos ver o resto. Aqui é o freezer, acho que não tem muito o que mostrar aqui, né? Mas vamos lá, vamos lá para cima. Que? Não, não. Você vai mostrar o freezer? Não, segredo, segredo. Freezer, esconde o segredo importante. Ó, salinha aqui, ó, de festa aqui, ó. Chamar os amigos, uma comemoração, uma fraternização. O que você achou aí da cafeteria? Você gostou? Cara, eu gostei. Inclusive, eu quero organizar uma festa aqui, velho. Só vou achar uma brecha No Natal a gente podia passar aqui. O que você acha? Mano, o seguinte, então, temos o modo que é por pessoa, que é cinquenta por pessoa, ou o modo que o patrão aluga tudo, que é trezentão, trai todo mundo. Qual que você vai querer? Trezentão, mano. tá. Ah, então, é que já, eu sei que você deitou aí, mas, mas não tá tão nipo pro chão, não, tá? Ó, oh, mas ah, de qualquer tá. forma, te falar aqui, é, é. já vieram atrás de querer, né, então... Né, tu quer pagar já, deixar reservado Cara, ou. Cara, eu quero deixar reservado pro Natal. Então, pagar já. Trezentão. Não, 250, de amigo. 250? Mano, já de, de amigo, né? Mas é amigo ali. Eu sei que você vai ter seu primeiro encontro ali no andar de baixo, né? E tal. é difícil formar os dinheiros aqui, ó. Toma. 20. Olha, ó, conseguiu. Mano, reservado no Natal aqui. Esse andar é seu. Bebida e comida ilimitada, cafezinho com chocolate e tudo mais. É, tu pode me convidar? Que parece que vai ser legal. Posso, posso, posso, posso. Tá ah, na casa? Legal, velho, eu tô ansioso. Mano, eu também. Ó, oh, obrigado por ser o primeiro cliente, tá bom? Em breve, aqui vai estar tá badalado e pânico com comidas de verdade, tá bom? Tá bom, tchau, vou ficar aqui tá. na minha cafeteria. Tá bom, volta no Apu. Que? Na real, esse negócio do Tuguin foi até que bem bom. Na real, eu precisava falar com o Duque. Oi, Jenny, tudo bom? Eu, eu, eu posso falar com o Duque? Oi, Lojota, pode sim. Aliás, queria falar com você. Ô, louco, Jenny, qual é a boa? Manda o papai fala para nós. Soube que você vai abrir uma cafeteria hoje. Reserva uma mesa para mim, para minha prima Poki. Jenny, vai ser uma honra. Na moral, por favor, venha. Sempre vai ser muito bem-vinda. E digo mais, vai ter desconto hoje, hein? Bom, vou lá falar com o Duque, tá? Obrigado. Mano, gente, que alegria que a gente vai ter clientes, mano. Que alegria. Eu tava com medo de ninguém isso. Tipo assim, de verdade, meu irmão. Tava com medo de ninguém vir. Mas agora que você que o pessoal tá indo vai funcionar. Duque, tudo bom, mano? Queria conversar aqui. Eu, eu tô seguindo o plano, Duque. Eu fiquei mais forte. Ó, eu ainda tô com um pouco de dificuldade com essa armadura, mas eu já consigo pular muito alto. Eu já tô muito resistente e eu já aprendi muito do Blood Magic. Esses dias, o, o House me entregou um livro mágico. Eu não entendi muito bem, mas eu acho que vai me ajudar a ter mais força e mais poder. Eu acredito que isso seja muito importante, porque querendo ou não, você falou pra eu ficar mais forte. E eu tô ficando, mas eu ainda quero mais explicações. Eu tô com um pouco de medo de tudo, pra ser sincero. Eu tô tentando esconder isso, mas eu encontrei um de delete outro dia, ele era meio folgado. Eu não sei, eu devo me preocupar? Não, eu não sei. Você tem alguma coisa pra dizer? Você está indo muito bem. seja forte que tudo irá dar certo. Os próximos passos vão lhe revelar a verdade. Peraí, co como assim? Tá, então eu tô indo no caminho certo, né, Duke Então... Tá, tá, tchau. É, eu vou abrir uma cafeteria. Seria uma honra pra mim se você fosse, querendo ou não, é... A nossa relação é muito estranha, mas você é muito importante pra mim, Duke Então, se tu quiser ir lá, eu, eu pago o café, beleza? Sim, eu tenho minhas dúvidas, mas você parece preocupar comigo e querer meu bem, então eu, eu quero mesmo de você. Querendo ou não, você sempre tá aqui nessa delegacia preso sem fazer nada e você é muito misterioso, sempre com esse sobretudo que não dá nem para te ver. Bom, eu vou indo, tá? Ah, e também esqueci de falar, mas eu entrei para uma organização. O nome dela é Psy. Eu não entendi muito bem o que, que é isso ainda, mas... Bom, parece legal, né? Eu tô com os meus amigos, então não consigo ver o que pode dar errado. Enfim, até depois, tá, Duque? Assim, o Duque é meio estranho em alguns momentos, mas eu gosto de falar com ele, sabe? De qualquer forma, o meu objetivo agora é ir para casa, porque querendo ou não, a escritura da minha cafeteria tá lá e eu preciso pegar a escritura para colocar na cafeteria, senão eu não posso abrir ela. E também eu tenho que pegar a máquina de café, né? Ó, Jenny, passar lá a noite, não esquece. Com isso tudo, Sheldon Ah, você tá aí, Sheldon. Mano, Sheldon, novidades. Vou ficar fora um tempo por causa que eu vou ter que abrir minha cafeteria, Sheldon. Olha que ela tá falando disso, né? O cafezinho tá quase pronto, eu vou ter que levar a cafeteira também. Eu sei que você não liga. Não adianta virar para mim, não, Sheldon. Olha para mim vou ter que ir lá para a cafeteria e eu tô muito feliz. Tá bom? Cuida de tudo. Sheldon. Cuida de tudo. Você é o melhor, tá? Mas eu tenho saudade. Sheldon. Você tem que ver algum jeito de você poder ir no lugar comigo. Sheldon, sério, mas ó, cuida de tudo. Você é o mais forte, o mais top, o mais lindo, o mais tudo. Tá bom? Eu confio em você. Sheldon. Isso aí, concorda mesmo, tá bom? Papai já volta. Sheldon. Papai já volta. Sheldon. Eu tenho saudade de Acho que o próximo passo mesmo é pegar a escritura aqui e com ela a gente botar na loja lá, né? Vamos pegar a máquina de café também, importante, né? Vamos levar algumas canequinhas. Ah, é, assim tá bom já. E dali, vamos. Bora pro nosso negócio de sucesso. Olha, Poki, vamos falar com ela. Ô, Poki, tudo bom com você? Como você tá, Olha Oi, Lajotinha, tudo bom? E você? Então, Poki, lembra aquele dia que você me vendeu uma semente de café? Então, eu plantei, plantei, plantei, fiz café e. Hoje, não hoje, sim, mas futuramente eu vou abrir a minha cafeteria. Já tem até escritura. Nossa, que legal. Eu fico muito feliz de saber. Pois é, eu também vou falar com o Jonathan agora para ver se ele trabalha na decoração de lá, porque é muito trabalhoso fazer. Eita, que coincidência. Eu também ia falar com o Jonathan agora. Eu tenho uma coisa para contar para ele. Sério, o que você ia falar com ele? Então eu queria me declarar para ele. Ah, misterioso. Tá bom, entendi. Olha, ele está ali. Vamos falar com ele já. Opa, Jonathan. Bom, mano, como que você tá? oi, oh, oh, oh, lindo. Jo Jonathan. Então, Jonathan, tava querendo que você fizesse a decoração da cafeteria, né? O, o, o Drill me ajudou a levantar a estrutura lá, mas tem nada de decoração, cara. Tu, tu, faz, tu faz a boa? Quanto que fica? Eu acho que a Poki queria alguma coisa, não, é pouco <risos> Ó, oh, o carro ali que eu vendi para o House, tá vindo ali, ó? Opa, House, bom, cola aí, House. Então, Jota, eu queria ver se você colava lá na cafeteria, né? A gente abriu ela agora há pouco, tá com uma decoração linda e, querendo não, tem que pensar para dois lá, né? Sabe? O House tá colocando luz aqui, cara. Ô, oh, oh, uh, House, vem cá falar com a gente. Ué, por que ele não tá respondendo? Oxe, ele tá vindo para cima da gente? Não, calma aí, pera, pera, pera, pera, pera! fuck